Sempre o monte lembrado onde Cristo no Horto para ser por Deus Pai ajudado na missão que na cruz consome nós devemos estar em constante oração e no amor do Senhor meditar venceremos assim toda a tentação vigiemos irmãos sem cessar Jesus Cristo por um tristemente por três vezes naquele Jardim se possível o oh Deus pai Clemente vai passar este cálice de mim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 irmãos sem cessar angústia ali foi muito grande que por nós o Senhor suportou Seu suor transformou-se em sangue pois os nossos pecados tomou. Nós devemos estar em constante oração e no amor do Senhor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 Prova dura e muito comovente, o Senhor neste horto enfrentou, foi constante e é tão obediente, que a vontade do Pai